Olá, aqui é a Daniele Schmidt. Vamos ver quais são as recomendações de acessibilidade quanto a colunas. Não é recomendado dividir texto em colunas, porque dificulta a leitura por quem utiliza leitor de tela. Além disso, se for extremamente necessário, deve-se utilizar o recurso correto e não dividir as colunas por tabela ou tabulação. E como podemos dividir em colunas? Nós estamos no LibreOffice Writer. Temos uma página branca com um texto digitado no centro. Nós vamos selecionar esse texto e vamos formatar colunas. Vamos definir o número de colunas. Aplicar a seleção, porque o texto já foi selecionado. Vou desmarcar a largura automática e vou definir uma largura maior para que facilite a leitura. Vou colocar no e-mail. E pressionar OK. O texto está dividido na forma correta, mas sempre evite a utilização de textos em colunas.